Fala galera, Anderson Costa aqui. Bom, essa é a primeira aula aqui do curso sobre estrutura, tá? Eu vou, daqui em diante, eu vou te ensinar aí a montar a sua estrutura própria. E nessa primeira aula eu vou falar com você sobre registro de domínio, tá? Sobre domínio. Bom, o que é o domínio? O domínio é o que representa é, o seu negócio, o seu nome na internet, tá? Você precisa de um endereço de domínio pra é, mostrar o seu site na internet. Então, o que é isso, né? Você tem a estrutura para promover os produtos e você precisa de um nome de domínio para representar essa estrutura, para que as pessoas consigam chegar até a sua estrutura através da internet. Então como é que isso funciona? Por exemplo, sevenplay.com.br é um nome de domínio. É, facebook.com, youtube.com, gmail.com, tudo isso é um nome de domínio. Então, de cara você já percebe que todos esses nomes é, só podem ser registrados uma vez, tá? Ninguém mais pode registrar, por exemplo, sevenplay.com.br, porque já é um domínio registrado. Então a primeira coisa que você precisa é que esse nome seja único e que esse nome não exista na internet. Então existem dois sites aqui que eu utilizo para comprar os registros é, de domínio é, da Seven Play para os projetos que a gente usa aqui dentro. Um deles é o registro BR, que é a entidade brasileira responsável pelo registro de domínios no Brasil, tá? Então todo registro.com.br pode ser registrado nesse site é, e deve ser registrado nesse site. E outros domínios, é, por exemplo, com terminações diferentes, como info. É, ponto .club, tudo isso pode ser registrado no Nameship, que é um site é, americano, um site de fora, que ele te garante aí esses, essas outras terminações de domínio. Tá? Isso vai servir lá na frente para quando eu falar com você sobre, é, sobre como você vai ter mais de um domínio, né? como você vai ter uma, uma contingência de estruturas. No Nameship você consegue, por exemplo, comprar domínios mais baratos. É, aqui no registro.br você compra domínios aí a 40 reais mais ou menos por ano. Então, é, vamos começar aqui a registrar um domínio. Primeiro, quero te dizer que esse domínio pode, precisa não ter sido registrado antes. Então, eu vou pesquisar aqui curso playcombr vou fazer a pesquisa, e esse domínio está disponível para registro. Então, eu vou aqui clicar em registrar, ele, diz, ele pede aqui é, um CPF ou um CNPJ para poder fazer esse registro, e eu vou fazer aqui o registro desse domínio, Bom, vou continuar aqui a preencher os dados. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui agora para que você não precise ver eu preencher todos esses dados. Bom, depois de preencher esses dados, a gente tem que vir aqui embaixo e registrar, né? aceitar o, o termo de, de uso ali. E aí, para dar continuidade agora ao meu pedido, né? eu preciso acessar o meu e-mail e ver as informações que foram enviadas para lá. Então, deixa eu entrar aqui no meu e-mail. Então, aqui, ó. Registro de domínio, curso 7Play. Então aqui ele já me dá todas as informações. Eu já tenho lá, o, o, o, o eu já cadastrei meu, meu login, a minha senha, meu e-mail. Eu só preciso agora validar aqui o meu cadastro. Então eu vou validar o cadastro aqui. Então o que, que ele está fazendo? Ó, ele acabou de confirmar aqui o meu usuário. E ele já está me dando aqui um usuário que é o que eu vou usar para registrar os domínios. tá? Então aqui, ó, mais um e-mail, o meu usuário vai ser esse alvp aqui, tá ok? Então a gente vai agora comprar, continuar comprando né, aquele domínio. Então deixa eu voltar aqui, agora eu, tô agora eu já estou logado, já criei a conta, vamos continuar aqui a registrar. Bom, agora que eu já estou logado, eu, eu vou voltar aqui na minha lista de domínio, né? clicando no nome da conta aqui. Ele já vai mostrar aqui o domínio que eu tinha pedido é, para registrar. E uma curiosidade aqui do registro br é a seguinte, ele, vai, ele, ele fica com o status de registrando aqui ainda, depois ele muda isso para um status de novo, tá ele está com o ticket aberto ainda, ele vai mudar isso aqui para um status de novo. É, e, aí, e aí só depois que a gente consegue é, pagar por esse domínio E deixar ele todo funcionando direitinho Então deixa eu fechar aqui Essas duas, essas duas guias Que eu abri agora Enquanto ele está aqui registrando A gente vai fazer esse mesmo processo Dentro do nameship Aqui no nameship o processo é parecido Você precisa criar uma conta Você precisa é, cadastrar um usuário uma senha Eu já tenho isso criado é, Aqui dentro do, do, do nameship Então eu já loguei aqui no nameship E aqui dentro do Namecheap nameship A gente consegue comprar domínios é, como eu tinha te falado, mais barato aí, umas extensões de domínios que a gente consegue ter para ter contingência. Então, eu vou voltar aqui na tela inicial do nameship e vou pesquisar aqui, por exemplo, curso7play.info. Deixa eu ver aqui quanto que vai custar esse domínio. Pô, ele está me custando aqui agora 2 dólares, esse curso7play.info. Eu vou adicionar ele ao carrinho. Então, View Cart. Ele já tem aqui a opção de esconder o Ruiz. O que isso significa? É que as pessoas não conseguem pesquisar a quem pertence esse domínio, tá? Se você tiver algum interesse em esconder a sua propriedade de domínio, você compra no Name um domínio e deixa essa opção de Ruiz Guard ativada. Então, vou confirmar aqui o pedido agora. E aí eu tenho as opções para fazer o pagamento, tá? Então eu vou continuar aqui, você vai ter que preencher os seus dados de cartão aí. Deixa eu dizer aqui que eu não sou um robô, né? Pagar agora. Então ele agora tá fazendo aqui a autorização de pagamento, né? Tá vendo se não vai dar nenhum problema com o cartão. Pronto, foi feito aqui, ó. a compra foi aprovada. E aqui a gente já tem né, o domínio aqui, né, curso7play.info registrado. Então eu vou voltar aqui agora no registro BR para ver se ele já atualizou aqui o, o domínio curso7play para novo. Então aqui, ó, ele já atualizou ele para novo, eu já tenho a opção de pagar aqui no meu painel. Então aqui dois anos ele custa 76 reais. eu vou voltar aqui para um ano e ele custa 40 reais por ano. Você vê a diferença aí de valor de um domínio .com.br para um domínio .info, por exemplo. Mas eu te indico sempre a ter um domínio .com.br e para contingência a gente usa lá os domínios .info ou .club, qualquer outro tipo de domínio que seja mais barato dentro do nameship. Então eu vou continuar aqui o pagamento. Vou confirmar aqui o pedido. E aí mais uma vez eu vou dar aqui uma acelerada no vídeo, vou dar uma pausa no vídeo aqui para preencher os dados de, de cartão. E eu volto já com a confirmação do pedido aí para você. Bom, eu preenchi os dados de pagamento e ele agora já me deu aqui que o pagamento do domínio curso 7Play foi registrado com sucesso ele está processando o pagamento, tá? Então, enquanto ele processa o pagamento, se eu voltar aqui na minha lista de, de, de cursos, ele ainda tá aqui como novo, tá? Mas ele já foi pago e aí daqui a pouco você tem que ficar de olho no e-mail para ver se ele vai recusar o seu pagamento ou não. Então, o que a gente fez aqui? A gente comprou um domínio no Registro.br e a gente também comprou um domínio no Nameship. E na próxima aula agora eu vou te mostrar como é que a gente faz para ter uma hospedagem dentro da DigitalOcean, tá? Que é onde a gente vai hospedar esses, esses sites. E eu vou te explicar um pouquinho de como é uma hospedagem e sobre, e sobre como ela funciona, tá beleza? Então até a próxima aula, galera. Forte abraço.